Na nova, estão, está, está nessa, nessa grande universidade. Depois, assim que saí, fui para um projeto que era muito engraçado, que era uma empresa que era o, a Easy. No fundo, era uma concorrente ao, ao, aqui ao LERRA, uma empresa portuguesa, tinha um projeto de expansão engraçado, e, e fui para, no fundo, gestor de categorias. Uh, trabalhar lineares. Estive há cerca de um ano e meio, uh, percebi que não era aquilo a minha, a minha ambição. É um mercado difícil, é um mercado duro, é um mercado lento. Não fazia sentido pá. e depois uh, surgiu a oportunidade de ir para a, para, a marca, para a empresa small, ainda na altura, antes da fusão. Estive, depois, entretanto, houve a fusão, Vou não estou aqui a contar a história toda. O que é que aconteceu? Eu tive durante cerca de cinco anos uh, ligado a uma área que nós chamamos trade marketing, contas nacionais, oreca, imagina, tinha uh, luz ao mundo, cinemas, hotéis, uh, fast food, tanto era uma área onde eu tinha uma ligação muito próxima quer com vendas, quer com clientes, desenvolver mesmo marcas no cliente e foi muito interessante, deu-me aqui uma bagagem gigante, porque tu acabas por ter uma ótica de vendas e uma ótica de cliente, ok? E depois, em 2014, surge a oportunidade de ir para a marca SEMOL, que eu costumo brincar, a marca que deu, deu origem à SEMOL pau, E, e porquê? Em 2014 a marca estava aqui com, com um tema que estava pouco próxima da geração Z, vamos chamar agora, então, era uma marca que os miúdos achavam que era uma marca pós-velhos, era a marca dos pais, havia aqui um afastamento claro e, e começa a viagem em, 2000, em 2014 na marca Sual. Entretanto, há cerca de dois anos, fiquei também com o projeto sobre isto, que é a nossa loja B2C, que também foi um projeto muito interessante, porque eu costumo brincar isto como um carro, eu pensava que aquilo era um Peugeot 3008, e era um Peugeot... Um, era um saxo daqueles antigos, pronto. Faltava aqui uma base, e, e é um projeto muito interessante, porque foi estar aqui a... A desenvolver todo o racional de novo para a loja. Lançámos ontem um novo site e como qualquer lançamento de novo site estamos cheios de granela, mas faz parte. Eu costumo brincar que o primeiro mês é como a abertura de uma loja, é soft opening. Portanto, há sempre as integrações, há sempre pincéis. Paralelamente, também tenho, uh, também tenho a oportunidade de fazer algo que me agrada imenso, que é dar aulas. Portanto, eu dou aulas na Lisbon School, Uh, dou aulas também no IAD, no curso de pós de social media e também dou aulas na UIT, que é uma, também é uma, empresa, é uma empresa de formação muito interessante, focada no, uh, nascida no Porto e, e por isso uh, permite-me aqui estar muito ativo e dar aulas, eu, eu adoro porque acho que nos obriga estar sempre atualizado, portanto é um bom complemento. Não acho que só dar aulas para mim fosse interessante. Acho que a combinação dos dois acho que é um fator explosivo e, e, e muito, muito, muito interessante. Eu acho que a grande explosão acontece com a democratização de acesso à internet, okay? porque eu ainda me lembro de ser à internet no Modem, aquilo a fazer barulho em que os pais pegavam no telefone e chamar daqui. Pronto, tentar a fazer torneios de FIFA em minha casa porque era o único que tinha, tinha a sorte de ter net. Num 486. Eu acho que o que explodiu, o primeiro ponto da parte do digital foi a democratização do acesso. Eu acho que a democratização dos acessos das coisas é que faz explodir. É como uma metaverso. Enquanto não houver democratização de acesso, não há uma no aspecto de, de explodir. Eu, eu sim comecei a sentir isto em 2014, quando agarrei a marca. Foi quando eu. E na altura em 2014, é engraçado, quando eu dou formação, contei esta história, o pessoal. Que Facebook, o que bombava na altura era, era Facebook e blogs, portanto foi na altura, eh, 2014 era, era a altura ouro dos blogs, que ainda tem importância, mas mudou um bocadinho. Mas era, foi aí que nasceu muita, muitos comunicadores com blogs. E eu em 2014 comecei logo a sentir o que é que isso me fez. Fez-me, pá, isto está aqui a rebentar, eu não percebo um boi disto, e fui tirar uma pós-graduação. E ficou logo o bichinho e qual é que também, por um lado, foi, e após ter essa pós-produção, eu também comecei a acelerar aquilo que era a pegada digital da marca Small. Tanto toda a história do nosso marketing de influência fala-se muito. Eu lembro-me de estar a desenvolver a estratégia em 2014, 2015. Nem sequer havia nome, eu lembro-me na altura. Esta malta, o que é que lhes vamos chamar? Embaixadores, não é? Embaixadores é uma coisa muito cara, porque é alguém dá a cara pela marca, por isso não é bem embaixadores. É de conteúdo. Produtores de conteúdo não era um termo usado em 2014, não era? E aqui ficou. São pessoas que falam da marca. Pronto, são os bloggers. Na altura, o nome que se dava era bloggers. E foi engraçado acompanhar esta, esta evolução constante. E depois há aqui o boom dos influenciadores, que eu acho que tem um papel interessante, embora eu acredite mais nos criadores de conteúdo. Acho que tem uma proposta de valor superior do que co conceito influenciador, para mim, o, conceito influenciador é, o que muitas vezes é feito é display, não é, para ser Martin, são coisas completamente distintas, que depois mudamos para a lógica da cocriação, mas eu comecei a sentir isto em 2014, 2015, e eu acho que, também, como nós tínhamos um objetivo de estar próximo de uma geração mais nova, era fundamental para o nosso sucesso e de aproximação, ter uma presença digital. Fala-se muito do marketing digital. Eu acho que há marketing e depois há uma parte que é offline e há uma parte que é online. Eu, a parte de marketing digital, eu percebo porque simplifica. Estamos todos a falar uma linguagem, em termos de semântica, mas na realidade eu gosto mais da lógica do há mais offline e há mais online. Por, por exemplo, já há uma coisa que às vezes me aborrece que é e é a malta que vendiste que eu fico um pouco. -me chamar assim que é. Não, não, isto agora o que interessa é, é digital e a TV está morta. Não, a TV não está morta, a TV continua com o um papel ativo, um papel, é a rede que te permite mais notoriedade, por mais que pessoas não acreditem, mas é, nós já fizemos testes de campanhas, onde eu também ouvi muito na formação, não, não, TV, e depois fui testar, e não é verdade, as campanhas em termos de notoriedade que a pique, e eu acho que esta conjugação de fatores, e, e eu acho que alguém que gera uma marca é um maestro, quando eu digo o maestro é, não é para tocar, não é para fazer, é pensar e organizar aquilo que é a forma de estar e de comunicar de uma marca. Eu tenho muito esta visão de maestro. Agora, tens-te rodeado das pessoas certas, tens-te por ser as plataformas certas, e, e o digital, eu acho que te permite aqui acelerar, e, e, e o digital eu acho que muda um paradigma, que é a conversação. Quando tu dizes, é, é, é a pessoa. É e estava, há empresas que não agarraram com o é verdade, mas eu acho que tu também tens uma lacuna gigante de mão de obra em Portugal sobre digital. E depois o digital é gigante, mistura-se muita coisa. Não é? tu, às vezes vês procuras é, para cargos de entrada de marketing digital, em que aquilo não, aquilo não é marketing digital, aquilo é um designer que dá uns toques em social media e ainda, ainda tira fotografias. Epá, não, não são pilares completamente distantes. Uma coisa é a criação de conteúdo e toda a estratégia de conteúdo. Uma coisa é comunidades, cada vez é mais importante. Outra coisa é paid media okay, e subtar. Outra coisa é estratégia, são áreas completamente distintas e eu acho que às vezes é mete-se tudo do mesmo bolo e são disciplinas completamente distintas. Um diretor de fotografia tem skills completamente de um copywriter, não é? não é? Algum pode obviamente ter noções de um e de outro, mas são trabalhos completamente distantes. Eu acho que em digital, eu acho que com o desconhecimento mistura-se muita coisa, não é? Porque tu tens logo duas áreas completamente distantes, tens uma área de branding onde está dentro do mesmo chapéu toda a parte, se calhar, de, de conteúdo, de estratégia, de comunidade, depois tens um chapéu de performance, são perfis muito mais direcionados de acompanhamento de dados, performance, remarketing de, e to todas as integrações que é preciso. Né? E ter aí dentro até email marketing. E depois ainda tens outro chapéu mais de técnico. Né? Não sei montar um site, nem quer saber montar um site. Não, não... Usa uma plataforma, mas não... Agora, obviamente nós depois temos é que perceber e ter noção do que é que se está a falar. Isso eu acho importante. Agora, ir ao detalhe técnico e, e eu acho que não há ninguém honestamente que consiga fazer tudo, tudo, tudo. São, são disciplinas, como diz o outro, pode-se dar toques, não é? É um bocado aquela... <risos> o, o faz tudo, mas é um gajo que está a toques, não, não, não é, eu diria que não é, não é, mas eu também não defendo uma integração em T, ok? Eu acho que é importante ter uma visão aberta, mas tem que haver a noção são, é, são necessidades completamente diferentes. Não, não consegues estar a definir um plano estratégico e estás, e estás a executar performance. Seja maldade, o que eu acho é depois tu tens... Oh, onde há a oportunidade, também há cães de não vamos chamar assim. Eu acho que depois também há muita coisa escrita e feita e vendida que é um genérico, okay? Okay. Ah, vais crescer a 500%. Pai, isso não existe, não é? senão estamos todos milionários. Se fosse tão fácil crescer, não é? é um bocado como aquela história, antigamente, eu vendo, vou fazer tarot e vou estar os números para o toto para o loto. É? Isto não existe, senão não não, não fazer tarot. E portanto, aqui, pegando neste exemplo meio, meio brincadeira, eu acho que às vezes tem a ver com, com muito, eu acho que é ingenuidade, eu acho que tu usaste o termo mais correto. Eu acho que aí depois também, eu acho que depois tens freelancers e tens pessoas também podem dar as PMEs. Eu sei, eu acho. E a PMS se calhar tem uma necessidade completamente diferente, a PMS se calhar na fase inicial está mais preocupada em performance, em trazer tráfego, do que se calhar em branding, em questão de marca. Eu acho que tem muito a ver com o papel central que muda o jogo é qual é o objetivo, é? Qual, é o objetivo? qual é a minha necessidade primária. e vou fechando capítulos e vou pegando recursos da empresa e também ir formando. Nós, por exemplo, há dois anos criamos uma marca small, okay? não estou uma small compa. marca small e saborista nós temos uma equipe naus de, de digital, mas a performance é fora, porque era, era impossível uh, ter uma pessoa boa em performance e que fosse, e fosse eficiente em termos de investimento. Então temos isso, obviamente, exteriorizado, porque é muito importante a parte de performance, teres tá, tá bem de tá que alguém está bem... Está habituado a otimizar, isso não se consegue a trabalhar para duas marcas, não. era impensável só o custo desse recurso humano. E este equilíbrio eu acho que é, que é muito importante. Eu, eu acho que o marketing sempre foi uma área é sexy. Um, o que eu acho que se tornou sexy é tudo o que é a área digital. Seja, um, mas isso eu também percebo, não é? Se começas a perceber que há muito mais procura uh, numa área específica, vais-te focar nessa, nessa área, não é? que eu acho depois que existe é muito abasordo, é? é, há muitos chavões, e, e isso às vezes não, não é fácil. O, eu acho que aí estás com o chapéu como o teu pai tinha quando, quando olhava para ti. Portanto, eu, eu acho que -te tem a ver com, com, com a evolução do ser humano. e que eu acho que é target, que é diferente do nosso, porque nós, o tema é, tu que teve uma informação, tinhas que ir à biblioteca e dava muito mais trabalho. E o acesso à informação está a um clique. Pronto. Depois não vou discutir se é demasiadas horas ou não, obviamente, mas isso também, se calhar quando foi no nosso tempo, os pais diziam, pá, tu passas a vida à ver a ver televisão. Hoje o que dizemos é passas a vida não ecrã de telemóvel. Portanto, tu é crente tá lá lá. Menino foi de tamanho. Eu acho que o grande desafio deste target é, ter, é uma mudança. O que eu quero dizer com isto é, ele hoje gosta do amarelo, amanhã gosta do vermelho e passado cinco segundos gosta do laranja. E esta complexidade é que é dura. É? Porque, porque a necessidade de algo novo e fresco é constante não é? tu antes pegando na moda, não é? tinhas uma coleção dava, para uma, dava ali para uma estação e hoje em dia és obrigado a lançar todas as semanas novas coleções e isto é exatamente o mesmo desafio, é a mesma abordagem que tu tens com a target, que é, como tem muita coisa, o ontem não é? é uma coisa, para nós o ontem era um mês ou dois meses, o ontem para eles é 24 horas. Eu me sinto a assim, ser então, simpático. Porquê? Porque eles passam a vida a ser bombardeados. E a capacidade de tu passar de uma marca próxima, cool, para uma marca para velhos e not cool, é gigante. Okay? Isto é gigante. É... E eu acho que o grande desafio é como é que eu aproximo esta, ma... uh, aproximo esta malta. Mas depois tens os putos a dar 100, 100 dólares por, por um tijolo da Supreme. não é? Depois fala-se muito, ah, eles não ligam a marcas. É para a liga, se não tinham todos iPhone, senão não davam todos a comprar tênis para revender tênis da Nike, portanto, aí não, não investiam em roupas e marcas de beauty muito mais caras porque tão preocupados com as. Portanto, o statement, a base primária da nossa existência, que é statement e vaidade, continua lá, isso não, não mudou. Está ligeiramente diferente e está ligeiramente mais difícil. Porque é, tu hoje em dia consegues encomendar, seja do que for, no teu ecrã, telemóvel. E eles nasceram nativos, não é? E isso complica. E só uma coisa que eu adoro deste target, e eu adoro este target porque também nos permite aprender, que é, o target é uma coisa boa, não sei fazer. Vai, fazer, vai ver ao YouTube, ok? A geração mais velha, ah, não sei fazer, não é da minha função, e depois morre na praia, certo? Mas agora usa assim, isso, isso é uma chatice. É? Quando apareceu o PowerPoint, era na altura que o pessoal apontava as encomendas numa folha, fazer apresentações numa folha de papel, não é? <risos> ah, PowerPoint, isso é menos humano. É, mas o que, é que aconteceu esse pessoal que não se adaptou? Morreu. E, e eu acho que o grande desafio de, dos profissionais de marketing é esta capacidade de não morrermos na função, que é, nós temos de estar adaptados e perceber o que é que lhes. o mindset. E esta lógica que eu adoro, no tia estava com o nosso designer e eu lançando um desafio: Ah, não sei fazer, mas vou ver no YouTube. Portanto, o próprio já usei este acesso. Qual é o grande desafio de, das organizações desta malta? É mais, nós todos protegemos os nossos filhos muito, nós é? vivem numa bolha e, portanto, qualquer conflito ou qualquer coisa que não digam que és bonito, eles ficam mais estressados, querem se ir embora, reagem, é, têm menos capacidade de regir à frustração, ficam saturados, e eu acho que o grande... Por isso é que são mais empreendedores, não têm paciência, para estar não sei quantos anos da mesma função para tentar evoluir, mas querem as coisas para ontem. E, e este equilíbrio e desafio acho que é, é que é o grande desafio para do marketing hoje em dia, das gerações mais novas. A grande dificuldade que eu tenho, vou -te ser honesto, parece que a minha Maria Rame já não tem capacidade. Mas eu sinto que o grande tema de quem está mais ligado e, e está mais ligado às plataformas online, tu estás sempre ligado, isso é horrível. Eu já era horrível porque eu trabalho em bebidas e quando entras num café, a primeira coisa que tu faz é olhar para uma vitrine, seja ao fim de semana, seja a qualquer hora, está lá tua bebida ou não. Já por si só, esta profissão é horrível porque estás sempre ligado ao produto. O que é que ainda mais é horrível? Estás sempre ligado, porquê? Porque pode rebentar um problema da marca num domingo, já me aconteceu. Estou sossegado e recebo um WhatsApp num domingo às três da tarde em que eu quero estar a brincar com os meus putos e, e não consigo estar ligado com os meus filhos porque estou a resolver um problema porque alguém reescreveu uma coisa que está a escalar. E na nossa função, eu acho que há um tema de sanidade mental, o pessoal não valoriza, e é muito duro quem trabalha com redes sociais, um community manager. Pá, é tramada, é uma função tramada. Estou a dizer quando é sério, quando trabalha as marcas duras, pá, porque mexes contigo, não é? Chamam-te nomes e é uma profissão que o pessoal às vezes desvaloriza, mas não é fácil, ou tu estás-te a borrifar e consegues separar literalmente a função da tua vida pessoal do profissional, eu não consigo, tento separar não consigo a 100%, e adorava, e acaba de criar aqui um desgaste grande, esta, esta, esta, esta ligação online, porque facilmente a tua marca ou a tua resolve de crítica, mas este gajo, é o gajo a marca small é um burro, Isto é mato no Twitter, não sabe o que é que faz. E já me aconteceu uh, dedicar o meu tempo a ir falar a uma universidade e dois ou três irem malhar para o Twitter porque não concordavam. Não é? Porque a questão para gerir marcas é fácil, não é? qualquer um de nós é marketing. Eu tenho uma opinião que é, se tu vais para as redes sociais é para ser nativo. Eu, eu defendo que acima de tudo... Há uma coisa que é... Mais uma vez, o offline, quando estás sentado no teu sofá, entra um spot publicitário e tu já sabes, faz parte. Não é? faz, faz parte da equação. Porque é o um meio que está a mandar alguma coisa para ti e que by the way há ali algum gestos de comunicação. O feed é, já é uma coisa pessoal, é muito mais intrusivo o feed do que um, do que um spot de televisão. O for televisão estás à espera, by the way, porque podes estar no teu telemóvel e às vezes até estás a trabalhar ou a estar e tens a televisão ligada que eu chamo o, o novo candeeiro. É? Por isso é que quando fazemos anúncios de vídeo para a TV é, é super importante o som e, a, e a, a verbalização da marca. Porquê? Porque hoje em dia um, a televisão é um candeeiro ok? Ponto. E temos que perceber isto, E uh, eu acho que as redes sociais é, se eu vou para as redes sociais é para eu ter uma proposta de valor. Não é a mesma coisa que eu costumo dar este, este exemplo nas formações. Ah, mas apagar os comentários. Epá, apagar os comentários é a mesma coisa, que eu estou com um grupo de amigos e um grupo de amigos diz que é uma, uma coisa que eu não gosto, e lhe uma pera, porque ele não pode falar mal de mim. Não é? Ou seja, se eu não estou confortável de ouvir coisas críticas, não vou para esse grupo de amigos. Ou seja, não vou para essa rede. Okay? Não. A questão é, arrebentou uma bomba, e tu, já, já, já, já nos aconteceu pagar um post a pedido de outra pessoa. Ou, por exemplo, apagámos uma vez um post porque estavam a ser agressivos sobre uma imagem. Okay? e estava lá uma pessoa, meu amigo trabalha connosco, para proteger, não foi, não foi pela marca, foi para uma lógica de proteger, porque os comentários, para mim, eram meio diferentes, mas que obviamente tinham mexer com a sanidade mental daquela pessoa, okay? e por isso há este equilíbrio. Agora, apagar comentários, então não vou para as redes sociais, há marcas que se do Facebook, se foi ADP, por isso mesmo, Pá, se estavam lá, se era só para estar a dizer, vocês são os ladrões, não vão... Pá, então não vou. E eu acho que também, tem... nós não temos que ir para todo o lado, porque todos vão, é como a história hoje em dia do TikTok, nós somos para o TikTok, mas estudiamos o TikTok, três Qu meses, quatro meses, como é que íamos entrar? Não vamos porque estão lá os outros, não, está lá a audiência, que é importante, então vamos estudar como é que vamos para lá para a audiência. Então para ir lá, não é para ir fazer declinações, denúncias de TV ou declinações das outras campanhas, não. Eu tenho que ter a capacidade de ser nativo. É? Nós no Facebook estamos, estamos com uma forma de estar, no Instagram estamos com uma forma de estar, no TikTok nos de estar, a mensagem é a mesma. É? Isso é que é a importância da marca, é a importância da mensagem. Mas o que nós tentamos, e a nossa estratégia é de estar de forma nativa. E não é ir atrás do like, que é outra coisa que me deixa estressado, que é... Uh, se nós ganhássemos o like, éramos milenários. Não, não, ninguém nos paga o like. Eu acho que o mais importante é a mensagem. Okay? Eu costumo brincar com o like é a mesma coisa que nós temos no grupo de amigos, aquela pessoa aquela pessoa está sempre a dizer piadas, é muita gira, o gajo é muito a porrar. Ah, mas, se calhar, não é o gajo que eu queria passar o fim de semana. É um gajo para que eu mente. Não quer dizer que ele seja a pessoa mais incrível. E eu acho que às vezes, eu costumo brincar que uh, o, o mundo não mudou. Uh, e o sentimento em relação humana não mantém-se exatamente igual. Existem formas de historizar diferente e eu acho que às vezes há uma opção. Pelo like, teve um milhão de likes, boa. Boa, oh, eu fixe. Eu, eu, eu me fico contente. Agora, mas acima de tudo é, qual foi a mensagem que foi percebida, estamos a construir, o que é o impacto. Acho que isto é mais rico. Um métrico quant, quantitativo importante, okay? também não, não se pode completamente desvalorizar não é somente o conteúdo, também ninguém interage também isso quer dizer que não, não é relevante, mas acho que é o equilíbrio, acho que é o, que é o equilíbrio e, e eu acho que as marcas têm que ter o seu espaço e a sua legitimidade, que é outra preocupação, não, não é porque algo que funciona bem numa marca, existe essa fórmula e essa marca dessa forma não foi por sorte, é porque aquilo o conteúdo é relevante, é porque aquilo faz parte da marca, a mensagem faz sentido, precisamente faz sentido, e ter um mito é só um tiro nos pés, eu, eu acho, que há, acho que a ideia é, é nós avaliarmos estudos e, e, e a vantagem no digital é que a quantidade de estudos free é brutal. Eu, por exemplo, nas minhas formações eu tenho um grupo privado do WhatsApp, okay, que sou eu é que falo, e nesse grupo do WhatsApp eu passo a vida a partilhar papers e conteúdos, é o que tu dizes, é informação. Eu leio aquela informação toda, eu leio, passo, não vejo até o pormenor, mas partindo com a equipa, a equipa estuda. Nós agora estamos a estudar para olhar para novos conteúdos. Então vamos olhar para o último report do Pinterest. Porquê? Porque o Pinterest dá guidelines da maquiagem que funciona, do estilo de cor que funciona. Portanto, eu acho que a grande vantagem do marketing hoje em dia é o acesso à informação por um lado, porque tu consegues ir buscar informação que muitas das vezes tinhas de pagar um valor de para ter. Okay? Eu, eu acho que aí, sim, tanto informação sem estar trabalhar é lixo, e concordo contigo, é spam. Okay? E como muitas das vezes as marcas estão muito focadas, não, data, data, big data, mas depois tens alguém para materializar em sites. Não, então é só um, é um conjunto Excel dentro, dentro de uma pasta, não é ganhar pó. Não. É como aquela coisa que se comprava, isto, isto vai ser fixe para cozinhar, neste tacho. E vais <risos> não está lá, está lá na gaveta, cheio de pó no usaste, é? aqui pegando nesta é igual. é panela à é pressão, não é? É panela à é pressão. A formação em digital é duro porque para o passado num mês está desatualizado. Por exemplo, tenho cuidado antes de todas as formações de estar a ir, a ir atualizar. Eu não tive. Estava a dar uma formação neste mês de Fevereiro com dados de Fevereiro. Tinha sido novidade de social show data. Eu não tenho coragem de ir dar formação tendo dados atuais. Agora, era muito mais incrível para mim pegar uma apresentação dos últimos dois anos e estar sempre a mas isso não dá. Não. Ainda, ainda hoje vou dar uma formação ao final do dia e já tenho atualizado os novos formatos de, de anúncios. E eu, às vezes costumo brincar, se cada o um que eu estou a dizer amanhã já não é válido. Mas o que eu tento educar na minha formação é as pessoas serem autónomas. Ok? Portanto, eu fomento ao máximo que o meu curso é uma lógica de um baseline para tu poderes continuar o, esse trabalho. Por isso é que eu queria, por exemplo, eu tenho um grupo privado só para os alunos, onde passo papers diria mais valiosos. Também estou a trabalhar a minha comunidade, como é óbvio. Um, mas o que eu tento é, é aquilo que eu gostaria que eu fiz assim comigo, não é? Se eu faço um investimento numa formação o dinheiro custa custa a todos eu espero que o primeiro me dê uma proposta de valor interessante e que aprenda que é a minha promessa, pois também os formantes têm que ler o que é que vai ser a formação, pois também não queres, podes querer pagar um valor e ter o mundo, não é? Pois acho que também este equilíbrio é super importante, mas o que eu tento sempre para os formantes é dar-lhes uma baseline para eles continuarem o seu trabalho, ok? Se continuarem a atualizar, e eu acho isso importante. Eu não me impre... eu não, eu não me eu estou sempre a vender curso, e o que me interessa é eu fico contente e diga, pá, o gajo é bom, e isso vai contaminar muito mais do que, é fixe, mas já vou ter que tirar outro. Eu acho muito mais esta, eu, eu acredito nesta lógica, essa que é poética, de dar para receber. Eu, não tinha dia, estava no teletrabalho, coitado. Mas eu acho que as pessoas depois também, coitados, chamam eles uma formação. Eu acho que aí às vezes também é complexo, não é? Não tem, não tem computador de centro, eu estava, estava a ouvi a ter uma formação de tecnologia, de Paint. E que estava -me a mandar me voz ao estômago, porque há já o Paint 2D, só agora está-me a faltar o um nome, mas há, há ferramentas mais, mais eficazes. Mas, por exemplo, uma das coisas que o meu filho está até motivado que eu vou tentar que eu vá aprender é a programação, já. Porque a programação para mim vai ser como o inglês. Eu, eu acho que aí depois também depende de, de, de muitas escolas, honestamente. Mas, por exemplo, se tens escolas caríssimas também vendem um conceito eu acho que aqui é o peixe para mim diz para mim é exatamente a mesma coisa e, e estás a pagar só para teres o um nome da escola no teu filho. Eu acho que, por fase, eu acho que a escola, para mim, primária, me chamarem tu, e, e a base, tem um papel super importante de criar valores de pessoa. A gente fala muito das art skills e e knowledge, mas eu acho que falta aquele sentimento dos meninos serem mais poéticos, que se perdeu. Não é? Uma das coisas que perdeu da geração Z, o ATC e o ATU Get. Já ninguém quer ser astronauta, ou bombeiro, ou, não é? quer ser jogador da bola, quer ser influencer que faz parte, mas o que eu acho que é a geração de se menos poética, e isso também é perigoso, não é? Porque quando perdes a poesia, eu já estou aqui um bocado demasiado, mas, não, mas eu acho que quando perdes a poesia, perdes a criatividade. É? E, e fala-se muito das máquinas. Obviamente, com que, que o desenvolvimento do algoritmo, funções de avaliar Excel e de construir Excel vão desaparecer. É, é fácil, não é? Vai ser um gajo que constrói um algoritmo, um, vai ser bem ganho, vai ganhar muito dinheiro, agora o que vai o que eu acho que vai ser este diferenciadores no, no futuro vai ser a criatividade e a criatividade não é ter ideias de campanhas por exemplo a palavra criatividade também é maltratada. A criatividade é um mindset tu tens um problema queres uma solução pode ser uma imagem criativa pode ser um programa isso tudo e eu acho que as escolas deviam era ter quando como, como tu tens ginástica tens outras coisas também devias ter e, eu eu acho que é mais à frente eu acho que eu acho que é importante eu lembro-me de estar na Nova a dar cálculo, álgebra, e pensar aqui, opá, não vou usar isto para nada, não uso. Mas uso, uso a, o cálculo, uso a estrutura de cálculo, não faço aquelas formas, mas eu acho que fica lá o bichinho de compreensão. Por exemplo, em, em termos de programação, a base da programação é matemática e letras, ponto. Acima de tudo é, é matemática. E se eu tiveres uma base forte de matemática, qualquer miúdo vai conseguir ser programador. É isso que eu acredito. Pois, mas isso eu acho que tem a ver com, com as áreas. Eu, eu acho que às vezes há dois eixos diferentes. Há a forma e ao o conteúdo. Okay? E eu acho que algum problema das escolas pode ser algum tema de forma. De algumas delas. não né? Tu vês nos Estados Unidos hoje professores a dar aulas no TikTok. Okay? E o boom que está a ver de, de aulas no TikTok, imigração O próprio TikTok é um reflexo do target, que já ninguém quer ver vídeos de maior eles Vocês podem ver a mesma coisa em 30 segundos. Vem em 30 segundos, embora agora o TikTok vá lançar vídeos de 10 minutos. O TikTok quer, quer matar, entre aspas, o YouTube. O YouTube finalmente tem ali uma plataforma que o vai, que vai entalar, que nunca foi a meta. Um, mas eu, eu, eu acho que é muito interessante esta, esta parte da digitalização e do digital, e por isso é que às, às, que às vezes dentro do chapéu do marketing digital metes coisas que não são, por exemplo, transformação digital. Não é marketing digital. A digitalização são coisas completamente são coisas completamente distintas uh, e o marketing digital, entre aspas, provém de uma transformação digital de uma organização, não é o inverso. Okay? A transformação digital ajuda a acelerar uma série, uma série, de, uma série de, de dinâmicas. Vou dar exemplo. Eu sugeri à empresa e criei uma talk onde damos. 15 em 15 dias uma, dou uma talk internamente na empresa, onde, onde leva um convidado de uma área e está a falar para toda a empresa. Podes ser trabalhar no marketing, podes trabalhar em vendas, podes trabalhar em contabilidade, podes ser operador de fábrica. Mas é poder uh, dar acesso, não quer dizer que aquela pessoa vá utilizar aquilo no dia a dia. Mas é muito importante a partilha e todos percebemos a base. Okay? e depois quem quer saber mais sabe, quem não quer não sabe, mas porque é que alguém que trabalha em contabilidade não pode perceber o que é, que é um funil de vendas, ou não pode perceber a dinâmica por trás, porque se esta pessoa perceber mesmo naquilo com o seu dia-a-dia, vai-lhe -dia, permitir evoluir e, e tirar o bichinho da digitalização, okay? e transformação, transformação digital no fundo é Pegar naquilo que são ferramentas digitais para tornar mais eficiente o processo, é só isto. É mais importante, a transformação digital acontece, não é, com a disponibilização, de atenção, a transformação digital não, não é na não é minha área core, embora esteja envolvido alguns, algum próximo na área interna, mas tu só tens transformação digital se existir para uma cultura, imagina. Tu chegas ao pé de 10 pessoas, tens aqui uma ferramenta brutal. Se não existir o bichinho de querer aceitar e de querer experimentar, Tu podes várias ferramentas que até é só carregar num botão, mas se a pessoa não tiver, pai com o mindset. É pá, se eu faço assim, isto assim funciona, porquê? É é? E por isso eu acho que quando tu queres iniciar processos de transformação, tens de começar pelo trabalho de cultura. Porque para as pessoas ficarem curiosas, é um bocado aquele tr truque dos filmes, não é? Não vais dizer, aí vem ver a filme de três horas. Ixi, três horas, não, metes um trailer de 10 segundos, ele não vai ver o tempo, eu quero ir ouvir aquilo, eu quero ir saber mais. É? Como aquele caso-exemplo do Steve Jobs, que até te dei, um copy, que ele nunca chegou a vender, tenho aqui uma ferramenta para vocês ouvirem música. Não foi isso que ele vendeu. Aqui aqui dentro cabe não sei quantas músicas. Não é esta ideia de cultura, eu quero saber mais. E eu acho que tu, para tu teres uma aceleração de, de digital, é cultura, as pessoas têm, e isto não tem a ver com idades, é? Tens pessoas de quase 50 anos, que querem saber tanto com pessoas de 20. Isto é cultura. E às vezes mistura seus eixos que é, não é mais não ele é nativo digital, ou pode ser nativo digital, mas ser um miúdo completamente, está-se a borrifar. E tens pessoas de 50, pá, tem -te ultimo, quer ter a última atualização, tem que comprar criptomoedas é? e quer saber, quer saber, quer aprender. E por isso é que eu acho que é cultura. E, e às vezes mistura-se cultura com faixas etárias. Não é? e... E, e por isso eu acho que tudo para digitalização de processos, e aquilo que tu falavas há bocado que era as empresas morreram no comboio, naquilo que é o marketing digital, tem mais a ver com a cultura. Não é? Porque às vezes eu roio, ah, isto digital é muito agir, mas isto no final do dia, quando plim, é que dá o final do mês. Não é? E lembro-me de estar de falar com pessoas, não, pá, quer desenvolver uma estratégia digital para vender mais. Isso não vai acontecer numa fase inicial. Não vai. Pô, se tens uma loja de e-commerce, e que vai vender como... E depois volta à história, né? tem a ver com as falsas promessas. Né? Só chavões, não, eu cresci 300%. Com... Pá, se fosse fácil, era só criar uma conta no Shopify e estava feito. Não, epá, há uma série de variáveis que pode funcionar para um e pode não funcionar para o outro. E a questão é, tu tens de áreas de negócio que vivem do offline e tu não consegues materializar o ganho. Agora, há ganhos que depois não são quantificáveis. também o outro pincel que é... Quanto é que tu quantificas a eficiência e transformação digital na fase inicial? Não consegues. Não consegues. Porquê? Porque isso vai se refletir na cultura. E a cultura, vai, a organização, vai ficar mais ágil, vai trazer novas ideias, pode explorar novas áreas de negócio. Agora, é muito difícil tu materializar -se isto. E isso cria às vezes um problema. Por exemplo, agora vamos testar uma plataforma que nos permite já, ele já nos dá uma sugestão de imagem, de cor, de algoritmo, de frase, de localização, tendo em conta. A performance, eu olho, eu olho para isso como uma, vamos lá ver, isto é um bocado, eu costumo brincar, isto é um bocado como os benchmarks, marcos, certo? O benchmark é um farol, não é? e dentro do farol está o conceito do frango, eu e tu, vamos comprar um frango, sou eu como o frango todo, em média de um de metade de frango para cada um, <risos> na verdade eu como o frango todo. O que eu quero dizer com isto é, acho que essas ferramentas ajudam-nos imenso a ser mais eficiente, agora... Eu acho, na minha opinião, nunca vai substituir a criatividade. Acho que elas são boas de... Tu tens uma coisa base. E como é que ele te pode otimizar essa, essa algo base? E permite-te corrigir alguns temas. Eu vejo nessa lógica. E eu acho que o grande boom é, vai ser isso, é, em termos de produção de conteúdo. Embora eu aí, eu acho que a parte humana, a gato p 2 p people to people, eu acho difícil substituir isso. O que eu acho que vai, vai, vai permitir ser mais eficiente em algumas temas mais, mais transacionais. Eu acho que isso é super importante em conteúdos transacionais, honestamente. Acho que vai permitir ser muito eficiente naquilo que é o conteúdo transacional. Naquilo que é construção de marca emocional, tenho algumas dúvidas. Pois nasce o boom de fake news e nasce como aquele, aquele, aquele supostamente conta do Twitter da Microsoft tiveram a pagar por senão racista, não racista. Aquela famosa história que ele ia aprender com, com os fãs. Depois os hackers perceberam como é que ele ia recolher a informação, começaram a bombardear a informação e ele tornou-se racista, Novo uma série de coisas que não era esse o objetivo da Microsoft. Eu, eu acho que nós, às vezes, estamos demasiado inspirados nos filmes, ou seja, é como um metaverso, não é? Apareceu o metaverso eu acho que com o boom, pá, porque a maior parte das coisas que eu vejo no metaverso já existe com o Minecraft e existe com uma série de coisas, não é? A questão é, é como o marketing de influência, sempre existiu. Agora é que demos outro nome. Mas sempre existiu, não é? Quando nós chamávamos, há uns anos atrás, no não redes sociais, que as redes sociais eram a Caras e a revista Maria, certo? Que convidavas o pessoal do Croquete, chamou-se famoso do Croquete, para aparecer na revista e para garantir visibilidade de marca. Não é? Isso é o Martin de influência, só que agora transformou-se para um ecrã. E, portanto, eu, eu acho que às vezes o, também se exagera em chavões. E eu acredito muito no Metaverse, mas... Depende do que é que a gente consegue com o MataVar, só que para não querer desviar o assunto, eu acho que esta parte de conteúdo vai existir e vai ser fundamental no transacional. Porque tu vais ter um problema, João. É que antes, é, em 2014, tu tinhas blogs e tinha Facebook, Tinhas mais nada. YouTube, mais nada. Não é? Como é que uma marca consegue produzir conteúdo de Instagram, Facebook, uh, TikTok, Twitter, Discord, Reddit. <risos> Snap, outras coisas, é impensável, Twitch, é impensável, e portanto tu vais ter que ter algumas ferramentas, senão é impensável. Okay? Agora, eu, eu acho que há áreas vais ter que voltar atrás, e o jornalismo já ficou provado tu precisas de bons jornalistas, não é? para não cometer gavos, para não cometer fake news, uh, eu, eu acho que é o equilíbrio. E o problema, às vezes, quando aparece uma coisa nova, é essa coisa nova é incrível e que às vezes não é, ninguém testou, e o que é incrível para uns não é para outros. É muito aberta. Eu, eu acho que aqui, a nível de, de marketing, o meu conselho é a atualização constante. Não há forma, o grande desafio desta estar é, não há outra forma de estar. Então, quase tem que haver aqui uma, uma constante atualização. Vantagem do mundo, eu acho que a constante atualização pode seguir, seguir as páginas certas de informação, fazer cursos gratuitos, fazer cursos também pagos, uh, e aqui não estou a vender o meu atenção, é, acho que é muito importante nesta área a reciclagem, mais do que nunca, porque está sempre tudo a mudar. Outro tema é, se querem estar nesta área, vai obrigatoriamente haver aqui uma necessidade de estar constantemente ligado, não há outra forma de estar, não dá, ah, é pá, não liga redes sociais, estou a borrifar. É uma coisa que ser médico e dizer que não, pá, não liga a assim, ciência. Assim. Não dá, não, não há outra forma, porque o, o mundo mudou e temos que perceber. E, portanto, eu acho que há aqui uma base muito importante, que é update constante. Okay? Segunda fase é esta parte de cada vez ser mais a lógica do da humanização das marcas. Eu sei que é um chavão, mas já faço a humanização da marca desde 2015. E é muito importante esta lógica da humanização. Novas gerações, quiserem explorar áreas que, vai, que eu acho que vai ter um grande retorno financeiro. Porque o que vai acontecer no futuro com o, o teletrabalho é pode estar em Portugal a trabalhar para os Estados Unidos. É blockchain. Claramente há uma lacuna gigante e quem for tirar blockchain pode evoluir, porque obviamente que os NFTs não é uma coisa de imagens. Os NFTs vai ser uma forma transacional do papel. Nós hoje em dia usamos papel e PDFs e o NFT vai para aí, o vai ser uma forma de transacional e quase de economia circular, né? vai estar pegando uma coisa e está sempre a criar valor, de uma forma meio brincar, e programação. Portanto, eu diria que, para as novas gerações, eu adorava ir tirar programação, mas acho que vai ser fundamental. Eu diria que é esta, que é informação, update constante, atenção com a humanização, e outro pilar, olha aproveita o que vem de novo que é blockchain e, e a parte da, da programação. <fazos>